Amigos, querem aprender a fazer um arroz doce perfeito, vegano, maravilhoso? Eu mostro passo a passo para vocês e mostro como faço essa receita. Vem comigo que eu vou te ensinar. esses leites da castanha iracema que eu me apaixonei por eles e por isso que a gente está criando essas receitas aqui no canal. E a de hoje vai ser o que? Arroz doce! Eu amo arroz doce! Se você também ama arroz doce, você já faz o que? Você já dá seu like nesse vídeo e lembra de se inscrever no canal porque a gente tem receita gostosa aqui toda semana pra vocês. para começar a gente vai agora para os ingredientes. Uma xícara de chá de arroz branco, duas xícaras de chá de água, meia xícara de chá de açúcar, eu estou usando aqui o demerara, de mas pode ser o açúcar branco cristal normal, é, uns 4 ou 5 cravinhos, aqui eu tenho uma raspinha de casca de limão siciliano, que é opcional, vocês podem colocar ou não colocar, ou pode botar de laranja também, fica muito bom, uma pitada de sal, um litro de leite vegetal. Aqui eu estou usando leite de amendoim, mas pode ser leite de coco, leite de castanha, o da sua preferência. E o primeiro passo da nossa receita é cozinhar o arroz. Mas cozinhar esse arroz aqui não tem segredo nenhum, não precisa ferver a água antes. Você cozinha o arroz daquele de forma tipo, mais simples possível. Você só coloca o arroz na panela, coloca a água que é sempre a proporção de dois para um. Então para uma xícara de arroz, duas xícaras de água. Eu vou botar um pouquinho de sal aqui para já começar a realçar o sabor do meu arroz. Sim, é uma receita doce, mas vai sal, porque o sal aqui atua como realçador de sabor. Vou colocar uma pitadinha aqui. E pronto! Eu mostro pra vocês quando o nosso estiver pronto. E agora que o nosso arroz já está cozido aqui, a gente não precisa desligar o fogo, nada. A gente só continua a receita, adicionando todos os demais ingredientes. Lembra sempre que leite vegetal, ele separa, então é preciso dar aquela boa chacoalhada antes de usar, então... Chacoalha aí, vamos abrir e eu vou despejar aqui o leite inteiro dentro da minha panela Ah gente, só pra lembrar, eu tô cozinhando aqui esse arroz em fogo médio Nada de botar no máximo, mas também não precisa colocar no mínimo, tá? Junto com o leite aqui, coloquei, eu vou dar uma mexidinha, só pra soltar o arroz do fundo E já vou adicionando o açúcar Pode colocar o açúcar todo de vez. Aqui, como eu tô usando o açúcar demerara, ele vai dar uma certa cozinha pro meu arroz, que eu gosto e acho bonito. Mas se vocês não quiserem, já sabe, é só usar outro tipo de açúcar. Junto também eu vou colocar o limão, que como eu falei, é opcional, mas fica bem gostoso, pode ser laranja também. E uns 5 cravinhos. 4 ou 5 que é pra dar aquele gostinho, mas de novo, também é opcional. Se vocês quiserem, também pode colocar nessa mesma hora uma canela em pau ou ralar um pouquinho de noz moscada, que também fica gostoso. Agora pronto, eu vou dar uma mexidinha aqui de tempo em tempo, só pra ter certeza que dissolveu o meu açúcar inteiro. Depois que o açúcar estiver todo dissolvido, eu vou deixar ele cozinhando, só preciso mexer de vez em quando até ficar pronto e eu mostro pra vocês. E é isso, meus lindos. Esse é o resultado final do nosso arroz doce. Eu vou aqui transferir para esse potinho para vocês poderem ver melhor. Ele fica assim, bem cremoso. Bem maravilhoso. E na hora de servir, lembra sempre de resgatar a casquinha do limão, os cravos que vocês colocaram, tudo. para poder ser os convidados não comerem tipo cravo nem casca de limão, né? Essa é a quantidade que ele rende. Ele rende bastante. Se vocês quiserem mais, é só dobrar e triplicar a receita sem problema nenhum. Aqui, eu vou servir um pouquinho pra mim a gente experimentar. E vamos lá. Se vocês preferirem ele menos cremoso e com mais caldo, também é só colocar um pouquinho mais de leite vegetal A preferência de vocês. Assim é com, é o meu gosto pessoal e aqui a gente vai experimentar. Pode também colocar um pouquinho de canela por cima na hora de servir, mas o meu eu vou deixar assim mesmo. Então, vamos lá. Só tenham paciência comigo que eu estou enrolando aqui porque eu negócio devo... e assim, muito, muito, muito maravilhoso. Vale muito a pena fazer em casa. E vocês viram o quanto que é fácil e rápido fazer isso daqui? Muito demais! Essa foi a nossa receita de hoje. Um beijo e até a próxima!